Por que é a Conceição dos Gatos? O povo fala assim, ó, oh, a Conceição dos Gatos só tem gato, não vira. Só tem, um é cachorro, não é gato, não. É, então se ficou, é a Conceição dos Gatos. E, e vai ficar assim toda a vida, né? Aqui no lugar onde eu nasci, criei, né? Meu bisavô chamava Pedro Boge, é o dono da Conceição dos Gatos. Então se ele falava, como é que era, uma mora na cabeça para saber o que é que tá falando, né? Porque ele não pode falar coisa errada, né? Verdade ela. E o povo pensa que aqui é cheio de gato. <risos> ele morreu com 120 anos, durou muito, né? E o neto, bisneto, a tarareta. E a terra ele deixou todas para o povo. Nunca ele vendeu terra, nunca ele mudava. Dava todo mundo para fazer casa, todo mundo morava, até o dia que morresse eu fosse embora, mas ele nunca vendeu terra não. E essa Conceição tudo era dele. o Gato, Antônia Gata, Custódio Gato, esses três, é, que foi, vieram morar aqui de plantão aqui dentro da Conceição, casaram com as uma, com uma filhas de... De, de meu bisavô Pedro Borges, ficaram morando tudo aqui. E morreram tudo aqui. Então isso aqui tinha duas Conceição. Uma está uma, onde o Rio passa, lá embaixo, chama Conceição também. É pertinho, viu? Não é longe não. Aí eles falaram assim, vamos, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, aqui já tem essas três famílias que veio, que é dos gatos, vamos é que a Conceição dos Gatos? E se vamos, a ficou a Conceição dos Gatos. Eles trabalhavam de lavoura. Café, plantaram é, banana, jaqueiras. É. Ainda tem pé de jaca que meu bisavô plantou. As casas de, antigamente eram de barro. Como essa minha, essa minha é de barro, de adobão de barro. Né? Massa o barro e faz os adobos e levanta a casa. O povo vivia de garimpo, deu muito diamante. O pessoal de, do sertão vinha tudo para cá. Uma chapada que deu muito diamante foi aqui, a Conceição dos Gatos. De Valente? Aqui não tem disso, não. Eu tenho 94 anos. Eu nunca vi um sangue correr aqui, dentro do meu lugar. No ano de 52, a seca foi tão grande que matou, matou quase tudo. Essa escarpéia, esse, esse lavoura, né? O garimpo não deu mais. E o povo foi saindo. Uns foram para São Paulo, outros foi para Mato Grosso, outros foi para Paraná. E foi assim, meu filho, acabou por tudo. Aquelas casas mais velhas caíram tudo. Pode contar as pessoas que tem aqui. Como é que começou essa história da muqueca de jaca mesmo? Ela começou a fazer muqueca de jaca. Deu do jeitinho que ela queria fazer, e deu certo. E todo mundo gosta, todo mundo vem aqui comer. Foi minha filha, Maria Emília. Essa que mora mais eu. É todo mundo que chega aqui e fala, dona Maria, muqueca de jaca. É porque lá de Salvador tem muqueca e quanto tanta coisa, né? Conceição é uma santa, Nossa Senhora da Conceição, né? Mas o padroeiro é Santo Antônio. Deus te salve Santo Antônio, com tua feliz grandeza seu no seu trono, dentro da tua nova igreja E só quem sabe os benditos de Santo Antônio aqui sou eu Que um dia um padre me procurou, é, Dona França é, Senhora Reza Latinha de Igreja é. Ele Cristo é por nobre, já vai com mesmo, Cristo é o de Só quem sabe essa reza em latim é eu. Aqui não sabe. Pessoal, todos que estão tá aqui assistindo essa reza, essa reza em latim, compreendeu?